Dizer que o Brasil tem muito que se orgulhar de ser uma referência em termos de construção de uma internet verdadeiramente democrática, através de marcos regulatórios. Eu tive a oportunidade, no último encontro do Fórum de Governança da Internet, o IGF, que aconteceu em João Pessoa, no mês de novembro, de testemunhar o respeito que as instituições que trabalham a internet a nível mundial têm pelo governo brasileiro, a partir do momento que enviou, em 2011 essa proposta do marco regulatório, construído dentro de um amplo debate que culminou, claro, com a aprovação do, do atual marco civil da internet. Ações do Ministério das Comunicações, ações do governo brasileiro, que certamente vão fazer cada vez mais do Brasil, né? um grande exemplo de construção de uma internet que realmente é, seja inclusiva, de uma internet que seja um instrumento de democratização.